Sou o Tiago Alvarenga, tenho 28 anos, sou proprietário deste Renault 5 GTL mk 1981. Ele veio cá para casa, tinha cerca de 3, 4 anos de idade. Foi carro diário do meu tio até 1998, quando ele comprou outro carro. Depois passou para a minha mãe, ele lhe ofereceu à minha mãe, em que teve, ela andou cerca de um ano com o carro. Depois foi, ficou numa garagem durante 8 anos e quando eu tirei a carta, em 2010, ele foi-me oferecido e desde aí foi o meu carro diário até hoje. A história da minha família com a, com a Renault foi porque na altura o meu avô para o primeiro carro andava à procura de um carro e foi uma Renault 4 coisa que acabou por influenciar toda a gente cá em casa no futuro a comprar, a comprar Renaults e hoje temos um, uma pequena frota de, de Renaults Então cá em casa temos este Renault 5 dois Renault 11 turbos, um Super 5 uma 4L, um Renault 9 um Renault 11 GTC Super e mais dois Renault 5 iguais a este começou tudo por uma brincadeira, de um, um turbo que um amigo ofereceu ao meu tio, só que o turbo até nem estava em condições e nós começámos com ideias de turbinar o motor original do, do Renault 5, o 1100. Só que depois pusemos em causa a fiabilidade e acabámos por uh, Arranjar um motor do, do Renault 5 jeito Turbo que já aguentava como deve ser esta as pressões de turbo e estas andanças pronto. Mas inicialmente arranjei uma suspensão e travões do Renault 5 Alpine Turbo que já já travões de discos às quatro e já as, as barras mais grossas para aumentar a estabilidade e a segurança. Quando montámos a suspensão aproveitámos também para fazer o restauro do, do carro todo por baixo. Seguidamente é, começámos a fazer a montagem do motor e Visto que o motor do GT Turbo é transversal e este, neste, o Renault 5 é longitudinal, tivemos de fazer algumas alterações ao motor para ele ser compatível com, com este carro. Algumas das as alterações que foram foi a bomba de óleo, o cárter, a bomba d'água os coletores que tiveram de ser feitos, visto que esta motorização não saiu neste carro, e mais alguns suportes e algumas peças para ele caber lá dentro. A nível de interiores, o, foi todo estufado, foi tudo, tudo restaurado por dentro também, desde os fundos e aos bancos, foi tudo restaurado. O projeto demorou cerca de um ano e meio a ficar concluído, a parte de suspensão foi mais ou menos meio ano, entre limpar as peças, restaurar, e a parte de motor, ver os problemas que ia dar, as coisas que tínhamos de alterar, demorou cerca de, de um ano. Após isso, logo para a estreia, foi o encontro do Renault 5, que até foi em Leiria, Uh, foi logo o teste e, a caminho, descobrimos que a embreagem também não, não aguentava, que ele ia em estrada e começava a... eu um bocadinho a embreagem, patinava logo, ele não saía de sítio. Ele chegou lá, uh, foi e veio, só por dizer que teve, teve de, não podia deixar o turbo entrar, e de ser de vir sempre muito softzinho para, não, para ela não patinar, para ele chegar cá. A embreagem não aguentou, foi uma das coisas que depois tive de alterar também. Neste momento o carro está, está como eu quero, já está finalizado, não tenho mais nada a alterar. A história do Rally foi o. Foi influenciado até foi através de um amigo. Ele participa em bastantes rallies e influenciou-me a participar neste rally. E foi uma experiência nova, apesar de não termos ficado ficamos a meio da tabela, mas foi uma experiência nova para tomar conhecimento. Fora isso, participo também em alguns eventos de, de clássicos. Costumamos também, às vezes, participar em alguns eventos da, da Renault, que eles, no Autódromo do Estoril, em que participamos em alguns desfiles e temos lá os carros em exposição por vezes. O que eu mais gosto do meu carro é o facto de, de ele ser exclusivo, é algo feito por mim. É diferente de, de todos os outros, não há, não há mais nenhum, pelo menos que eu conheça, igual, a, igual ao meu. E depois é o facto de ser o meu carro dia a dia, as reações das pessoas, o facto de às vezes virem ter comigo, falar, perguntar coisas, curiosidades, visto que muita gente não conhece o modelo. O que eu sinto quando ando com ele é que estou a conduzir algo que foi feito por mim, algo diferente, exclusivo, pronto, a meu ver.